Oi Chico, oi Jurema, opa Jurema, tá linda hoje hein, ai Constância, obrigada, eu fico toda sem jeito Assim Jurema, você é solteira? Sim, eu sou solteira sim Você pode passar seu whatsapp? Com todo prazer, anote meu whatsapp É, ele é alguma coisa sua? Não, isso não é nada meu, isso é um velho mentiroso Eu ia, eu vou embora, tchau, depois você me dá o whatsapp Pois é, Raimundo, aqui é o Todo e um Cabrinho pra tomar de conta, viu rapaz? E quem é aquele rapaz que vem mancando de uma perna? Ora quem é, Raimundo? Aquilo é o um diabo de Chico, porque eu não conheço não aquele andadinho já vem mentir pra nós. dê nem atenção que ele passa direto. Homem. Opa, meus compadres! Opa, compadre Chico! Rapaz, não tem jeito pra tu, não, né? Nem quando eu tô conversando com os outros, você não me deixa em paz, rapaz! Homem, vai com merda, Antônio? Eu já não quero nem papo com tu, tô cansado aqui, rapaz. Então o que é que tu quer aqui, homem? ô? vai pra baixo da égua, Antônio. Eu tô falando com o meu sogro. Oh, ô! Tô falando com o Raimundo, aí chega a me confundir. Rapaz, eu vou logo te dizendo, se for pra pedir a mão de Jurema em namoro, pode ir esquecendo, que eu não quero ela namorando com um cabra que nem tu não, viu? Hum, aí o que tu ganhou, cabra besta? Ai, comer merda, Antônio? Não, Raimundo, o negócio que eu vim falar hoje é que tinha um cabra querendo ler com, com Jurema. Viu? <risos> Ei, Raimundo, eu tô cansado, mas se você quiser saber da história, eu conto. Você quer saber? Peraí, Chico, conta essa história direito aí, eu... Conta aí direito. Ê Raimundo, quer um conselho de amigo? Diga que não quer escutar não, porque ele vai começar a mentir agora Raimundo, não queira não. Não Antônio, fique tranquilo, fique tranquilo, que eu quero saber dessa história aí, conta aí Chico. Rapaz, eu tava tomando meu cafezinho, né? aí de repente lá vem Jurema e diz Oi Chico lindo, cheiroso e, e, e maravilhoso. Ela disse opa Jurema. Aí de repente Raimundo, aparece um cabra lá na esquina, vem só assim ó. E aí Jureminha, que isso e aquilo, vamos ficar escondido do seu pai, não sei o que, ninguém precisa saber. Raimundo, eu olhei para esse cabra e disse Rapaz, você respeita a filha dos outros, viu? Rapaz, ele disse isso com minha filha. Não, mas esse cabra veio todo autoritário, né? Esse cabra olhou para mim e disse assim Que você quer, homem, você se meter na vida dos outros? Se meter na vida dos outros o quê, rapaz? Tu se liga, tu quer apanhar aqui mesmo? Sim, aí o que foi que tu fez com esse cabra aí, Chico? Ei, Raimundo, é sério que tu tá acreditando nesse cabra? Aí quando eu disse isso, Raimundo, esse caba vem querer se achar, disse, encosta pelo menos um dedo em mim, eu disse, um dedo não, mas vai o cinco. Então, no pé do vidro, aí esse caba ficou tonto lá, tá? eu disse, vem pra cima, aí lá vem, lá, agora você vai ver quem é o bichão, eu disse, pois vem, pois vem. Aí Raimundo, tá vendo aí como o caba, me... Raimundo, aí esse caba se enchou, o cara ele vem pra cima de mim, quando ele deu o primeiro, eu baixei aqui, peguei no pescoço dele, Raimundo, do jeito que eu peguei no pescoço dele, eu vim aqui, ó, e, então, me joguei lá na mi, a mim, a most... A Ó, Ave Maria! Pelo que tu tá dizendo, tu lascou com esse cabra, não foi? Eu me sentei e fiquei esperando nesse cabra chegar, porque é longe né a mimosfera? Aí eu esperando e nada desse cabra chegar. Dei bom dia de Nova Jurema. Quando esse cabra vinha descendo, eu só fiz aqui ó. Tome, dominei ele aqui no meu pé rapaz. E só, só um cataroto que ele caiu e ficou tonto assim pedindo desculpa. Desculpa é? Aqui é desculpa. Pra você vai aprender agora, não mexer com a filha dos outros. Ei rapaz, eu não tô nem acreditando. Me conta mais sobre esse cabra aí que eu tô gostando. Homem, isso é mentira Raimundo, não acredito não.